Você vai entrar, Cátia? Entra e fique quieta, pelo amor de Deus. Já é difícil fazer um vlog... Bom, é duas vezes por semana. E vocês, estão bem? Estão escapando por enquanto? Hoje não vai, tá... vai ter café? Um calor desgraçado desse? Falei palavrão antes do... Será que desgraçado conta como 30 segundos? Do... Não, né? Acho que a gente pode falar desgraçado ainda, né? Pessoal, seguinte, hoje nós vamos falar... Ciro Gomes, me ajuda, Ciro Gomes. As falas de Ciro Gomes. Aí eu tenho que concordar com o Lula, né? Que o, o coração do Silvio Gomes é mais mole do que a língua, né? É o que o Lula falou. Então acompanha esse vlog aí. Além disso, a gente, eu vou falar também de Ribeirão Preto, um pouquinho de como foi lá, porque eu acabei não fazendo um vlog sobre isso. Beleza? Vocês estão bem? Espero que sim. Rapaz, a gente recebeu uma bomba atômica uma após a outra, né? E aí o pessoal, tudo veio me cobrar, pô, Ciro Gomes, Ciro Gomes, você estava acenando que talvez votaria no Ciro Gomes e tal. E a gente trouxe o Ciro Gomes no Avesso Podcast, que é o, o meu podcast aqui na Quebrada, no Capão Redondo, onde a gente está gravando esse vlog. Inclusive, se inscreva no nosso canal, pelo amor de Jesus, se você crê nele. Se você for ateu, como eu, então, por amor a mim. ou <risos> os caras que produzem aqui o vlog comigo. Os caras e as mina, certo? Então é o seguinte, mano. É, ele veio aqui no vlog, aí, mano, foi da hora. Vlog, ó, no, no avesso, foi da hora e gostei muito do papo dele e tal. Mas, mano, essa fala aí não dá pra gente passar um pano, né, rapa? Vamos falar a verdade, né, mano? É tudo o lugar de fala. Vamos explicar. É tudo o lugar de fala. Se ele tivesse falado essas ideias aqui, é outro contexto, porque ele tá dentro do meio, mano. Entendeu? Aí é outro contexto, é outra ideia, o pessoal de periferia não ia entender o que eu vou falar, realmente não, não entende muita coisa. Nem quem estuda está entendendo muita coisa, porque tá foda, entendeu? Agora, falar dentro da... Qual o nome do órgão lá? Virjan. Virjan. Virjan. Nome difícil do cara. Que é o quê? Significa o quê isso aí? Federação, Federação... Das, indústrias do Rio de Janeiro. das Indústrias do Rio de Janeiro. Olha o nome complicado também, né? É, o meu bubasauro tá aqui, os caras me chamam de Cauê Moura, ô Cauê Moura, cara, eu vim antes de você, viado. Os caras, eu sou 10 anos no mínimo mais velho, os caras ficam, ô, esse cara parece o Cauê Moura, ele parece comigo, rapaz. Eu já tenho essa aparência há pelo menos 30 anos, tá ligado? Desde os 17. Só que na época eu era chamado de mendingo na rua, agora você é style, né? Agora tem outro nome. Então, ele tava nessa associação aí só de empresário, e aí fala de gente preparada... Pá, pá, pá, né? fala, vocês sabem aí, né? Eu quero nem repetir a fala, mas de gente preparada. E aí, imagina falar isso na favela. Dá pra explicar a fala? Mano, tudo dá pra explicar. Dá pra explicar. Eu tô cansado de, de gente que dá pra explicar as coisas, tá ligado? A gente tem que ter a responsabilidade com o que fala, caralho. Tem que ter a responsabilidade com o que fala. Vai ficar a candidatura também explicando tudo, mano. Fazendo... Aí fez um outro comentário no Twitter que é pior. Pior do que o que ele falou, mano. Entendeu? É pior do que ele falou... Então, eu vou falar uma coisa, velho. Tem hora que pedir desculpa é melhor, mano. Pede desculpa, mano. Faz que nem fez lá no debate, Ciro. Pediu desculpa pra fala que você fez lá pra sua ex-esposa há muito tempo atrás, é mais bonito. A gente passa por uma reparação. Inclusive, muitas coisas que você falou lá são muito foda, mano. Tem um momento lá que você fala de não ser é, corrupto, que é quem aqui pode bater no peito e ser corrupto, que os caras ficam tudo quietos, mano. Então, porra, isso aí já diz muito, Entendeu? Aí vai e faz uma fala desastrosa dessa, mano, num lugar fora de contexto, não tinha que ter falado isso lá, mano. Não dá pra passar pano, irmão. Aí não dá pra passar pano, entendeu? Sou obrigado ao quê? Sônia Bofim, veio meu voto, veio meu voto. Leonardo Pérex, né? O Pérex, né? O, o rapaz lá? É né, Leonardo? né Sou, A gente vai trazer eles aqui, inclusive. Estamos lutando pra trazer. E o Davi também vai levar no podcast dele lá. Entendeu, pessoal? Mas a minha posição é essa aí, mano. Não gostei da fala, não adianta contextualizar. Se você é cirista e quer me explicar essa fala, desculpa, eu não quero nem saber, entendeu? Porque eu não vou ficar querendo ver explicação, não, quis dizer aquilo, aquilo, aquilo, mas não disse. Abre um contexto quando for falar de favela, de quebrada, abre um contexto para falar, porque é muita gente, é muito voto, é muita gente passando dificuldade. Então abre um contexto para explicar as ideias direito. Inclusive, essas pessoas que não estão preparadas lá, perante a fala dele, são pessoas que, com meio salário mínimo, sobrevivem e criam três, quatro filhos. Que manjam de economia muito mais que economista que estão aí no governo. Entendeu? Como você fala que o povo de periferia não entende, né? A gente entende coisa pra caralho, velho. Aqui tem um dos maiores grupos de rap do mundo. Um dos maiores grupos de rap gospel do mundo, que é o Apocalipse 16 também. Entendeu? Daqui saiu culturas gigantescas da periferia, mano. Tem artistas que valem milhões de dólares, mano. Que são nascidos na periferia e estão aqui ainda. Aí tem escritor de qualidade, fanzineiro de qualidade, ator de qualidade, gente do dia a dia que recebendo mil reais por mês, cria família na honestidade, não precisa desviar a verba de ninguém, não precisa roubar ninguém, entendeu? Então, pô, é uma fala desastrosa. E é uma pena essa fala sua. Mas conviva com ela, porque eu não falei isso. Quem falou foi você. Então, não dá para passar pano, contextualizar e explicar. Se você ainda decide dar o voto para ele, mantém o voto. Eu ainda estou decidindo. Agora tá foda, eu tenho que escolher... Entre... O genocida está fora de questão, certo? Entre o microgenocida, que é o genocida de São Paulo, que eu tenho que escolher. Entre o Ciro, que falou de favela, certo? Então eu escolhi entre o Alckmin, que é vice, mas também está no governo, né? Ou o Ciro, que falou agora essa fala idiota, tá ligado? Ah, vou, vou ter que... Aí se você fala da, da Sônia... É Sônia, né? Sônia, né? Porra, não sei mais nada. Soraya. Soraya, Soraya. Soraya Bonfim. bom fim, desculpa. Aqui é minha cabeça tá milhão, Eu acabei de vir da quebrada aqui, apartando uma outra treta, né, trocando ideia com amigos, para todo mundo ficar amigo de novo. É mil grau, periferia é mil grau. E ou, o Léo também, que o Léo também é legal, mano. tem um monte de coisa legal no Léo, inclusive o Léo tinha que estar no debate também, os caras não, não levaram, o cara é preto, não interessa se tem pouco voto ou não, tinha que ter levado o cara lá, entendeu? Não é todo mundo? Então, levou aquele bosta daquele cinza lá, que só fala de privatizar tudo, e não leva um cara da qualidade do Leonardo Périxis, né? Então, é, é cabuloso. E, pessoal, eu vou, eu fui para Ribeirão Preto, vocês sabem, fiz uma palestra lá, está no meu Instagram ali, alguns detalhes da palestra. Fui recebido, assim, na cidade... Sabe quando você precisava de um afago? Eu estava tomando tanta porrada esses tempos, rapaz, tanta porrada. Eu fui receber uma medalha ali que o Toninho Réspera pediu né, para a comissão lá do Senado me dar, não sei, da Câmara, sei lá... E aí foi pouca gente, porque ninguém dá moral para ninguém, é um movimento de filha da puta, cada um só corre pelo seu ego, pelo seu rosto. E aí mas foi o Nibrisante, foi o Rodrigo Sirico, tá ligado? Foi um monte de gente que eu admiro, né? O Vanessi Nascimento. Eu vou lembrar de mais alguns aqui. E, e obrigado vocês terem ido. Mas, mano, eu, eu precisava desse bagulho que aconteceu em Ribeirão Preto. Um teatro lotado. As pessoas conheciam minha obra, me paravam na rua para falar do meu trabalho de literatura, sabe? Eu vou pedir para a Cátia, pelo amor de Deus, abre essa porta, nós vamos morrer. Não dá para terminar o vlog com esse calor desgraçado. Não dá. Deixa aberto aí. Aí, ó, só segura um pouco, tá, Catita? aberto aí que você não vai bater, mano. Entendeu? Para que seja dessa, desce, segura um pouquinho aí. Esse vlog vai ter três horas hoje. Eu só queria agradecer Ribeirão Preto, tá bom? Desculpa a minha falta de concentração, vou entrevistar o Jairo Guedes agora, o guitarrista, né, ex-guitarrista de cultura e guitarrista atual e membro do The Tropes of Doom. Olha o tamanho da responsa. Então, é, só para manter o foco, para terminar o vlog, se em algum momento conseguir terminar, obrigado, Ribeirão Preto, obrigado, Franca, tá ligado? Dezenas e dezenas de desenhos que eu recebi das escolas, quadros, homenagens, peças de teatro, a, a dedicação de vocês ali, os organizadores da FIO, da Feira Literária de lá, Internacional Literária, o pessoal do Sesc de Ribeirão Preto, me receberam com carinho, sabe? A biblioteca que eu fui lá também, é, meu, impressionante sabe? Tudo, tudo perfeito demais. Eu fiquei até com medo, que eu falei, mano, quando meus amigos começam a receber homenagem assim, é que já estão muito velhos já para morrer. Eu espero que eu não esteja desse, que a barba branca não esteja tão branca. Mas eu agradeço demais as escolas, as considerações. Tem um menino que tocou sax lá, tá ligado? Na, na hora da peça. As meninas que interpretaram o Bubo e o Muro Social. As escolas que... Meu, eu não tenho palavras. Se vocês entrarem no meu Instagram lá, vocês vão ver que foi emocionante, o pessoal batendo palma de pé, nunca ninguém gritou meu nome para nada, a não ser para poder pedir alguma coisa no meio da rua, sabe? e Ou para poder me bater quando minha mãe era pequena, que ela me gritava. Mas eu quero agradecer de coração, rapaz, saber que o meu trabalho continua vivo, que a literatura, apesar do trabalho social que eu estou fazendo, da luta pelas pessoas, da luta pela moradia, da luta pela quebrada, que o meu trabalho ainda continua respirando, que a literatura que eu faço, embora os livros estejam esgotados, ela continua respirando. E ter um auditório lotado daquele, ter, ter um menino que ele veio no ônibus escolar e depois ele veio em mim assim e falou, tio, posso tirar uma foto com você rapidinho? Eu falei, pode. Aí ele falou, mano, eu fugi lá de casa, peguei esse busão, nem era da escola, e vim só para tirar uma foto com você. E consegui, tá ligado? E como eu falei com o pessoal da Feira Internacional Literária, eu ia ficar até o último aluno então, assim, eu agradeço a paciência deles também. Tirei foto com todas as escolas, conversei com muita gente, porque eu, eu, eu tenho essa coisa de, de atender todo mundo, tá ligado? E lá não tinha tempo, os ônibus tinham que ir embora. E no final eu falei, não, eu quero ficar com todo mundo, eu quero atender todo mundo. Eu lutei por cada um ali, mano. Eu já fiz evento pra uma pessoa, pra duas pessoas. E um amigo meu falou, uma vez você fez em Jandira pra meia pessoa, que era um anãozinho. Eu falei, o anãozinho não é meia pessoa, o filho da puta. O anãozinho é uma pessoa, né? Mas o cara zoando falou isso. É, mas eu fiz eu fiz eventos assim, fui para o Rio de Janeiro uma vez para fazer para duas pessoas, mano. E é o mesmo carinho, a mesma dedicação, quem estava lá sabe. E depois você ir para uma cidade, para outra e ver 200, 300, 500, e no caso de Ribeirão, 1.500 pessoas, sabe, num único evento, para mim foi muito importante. Muito obrigado, é, o respeito é recíproco. Eu, eu luto pela literatura marginal, de quebrada, pela literatura contemporânea também, porque as pessoas nem levantam essa bandeira da literatura brasileira, e para mim é um muito orgulho, tá bom? Independente de questão de voto, do que você vai escolher ou não por candidato, a nossa luta é pelo povo, rapaz, é sempre pelo povo. E eu vou te falar, o povo tá sempre sozinho. A gente tem que aguentar ignorância, verborragia, aguentar omissão, aguentar falcatrua dos outros, roubo, a gente tem que aguentar tudo, mano. Mas nós somos, sempre somos um povo, mano, tá ligado? E a gente pode ser o que quiser, mano, depende da gente, tá bom? Um abraço.